A nova caixa Evolution Case do CSGO tinha uma skin que tava chamando bastante atenção entre todas as outras, porque não era uma skin covert, não era uma skin da raridade mais alta. Partida já começou! Precisamos de alguns disparos. apenas alguns centímetros dos jogadores. Ha, esta granada pode acabar com essa partida! Olha só, é um só pra isso! isso. <risos> o que está a acontecer? Ficou sem munições?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 O nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop Temos também algo especial para todos os espectadores Com um código promocional acima Recebe 50 centavos para começar E 5% de bônus do depósito Era a AWP do Dolore Essa daqui, que apesar de ser a, digamos assim, skin esquecida Provavelmente ela deveria ter ido para a categoria cover Se a gente for parar para pensar Mas a comunidade entendeu que era uma skin muito bela Teve uma demanda muito alta Com isso, o preço dessa Alp do Dolore o Dolor subiu bastante, disparou em relação às outras skins que são da mesma categoria dessa caixa, mas... A WP do Dolore gerou muita polêmica. Eu não vou falar tudo sobre o que aconteceu com a do Dolore, porque tem um vídeo já no canal explicando, mas resumidamente, essa daqui era uma skin que estava utilizando uma arte roubada. Apesar de ser muito bela, e a gente consegue comprovar isso vendo a skin em game cara, se liga só como que era a WP do Dolore, mano. Uma das skins provavelmente mais belas lançadas no CSGO nos últimos tempos mas que, infelizmente, cara, o artista que publicou esse skin, ele não é dono dos direitos autorais desse dragão, esse Doodle Dragon, feito com esse estilo aí de desenho, de arte gráfica insana, e é conhecida como Doodle aí por todo mundo, e eu achei insano, mano, eu nem tinha conhecimento, e eu achei muito legal mesmo esse estilo de arte, mas, galera, digam tchau para a Alp do Dolor, mano. Não tem mais ela na caixa, eu vou mostrar agora. Só tem esses arquivos aqui que eu gravei quando eu tava abrindo as caixas, né? As 50 caixas Evolution. E tchau, tchau. Essa daqui é a última vez que eu vou ver a AWP do Dolor. Porque a Valve atualizou e a caixa agora tá assim. Não tem mais Alp do Dolor, mano. Tem Alp Duality. Apenas 5 ou 6 dias que essa caixa estava em circulação A Valve tomou atitude e baniu o criador de skins que tinha submetido lá na oficina da Steam A Alp do Dolor Hip AWP do Dolor Pois bem, essa daqui... É a nova AWP adicionada e é a AWP Duality. Ou então em português provavelmente deve ser dualidade. Algo que a gente pode ver aí sempre no mundo, né? Vou dar alguns exemplos de dualidade, mano. É o capitalismo versus socialismo, direita versus esquerdo, bem versus o mal, a luz versus a sombra. Dualidade. E, pois bem, a Valve resolveu isso de uma forma bem simples e sem chamar muita atenção, com uma nota de atualização aqui no blog dizendo que a AWP do Dolor foi substituída pela AWP Duality na Caixa Revolution e todas as AWPs do Dolor nos inventários foram convertidas para AWP Duality. Portanto, não existe mais AWP do Dolor e no CSGO. Todo mundo que tinha uma AWP daquela, automaticamente, irá virar AWP Duality. No momento que eu tô gravando esse vídeo, que é a madrugada logo depois da atualização, ainda está bugado, tanto nos inventários... Quanto no mercado da Steam, mas se liga só Essa daqui é a AWP do Dolore Top 2 do mundo, né? Float 0.0003 Quando eu inspeciono, na realidade agora é uma AWP Duality E a gente vai conferir agora em game E essa daqui, galera, é a nova AWP Duality Hum, não sei, cara Inspecionando eu gostei bastante Mas sei lá, velho Ela parada assim Eu acho que eu gostava mais da do Dolore Bota aí na tela, editor. Do um lado, a do Dolore. Do outro lado, a WP Duality. O que, que vocês acham, galera? Não vou mentir, cara. Tá bonita a skin. Tem uns elementos legais, assim, e tal. Os que eu gostei, né? O scope tá clean. Porém, tem uns detalhes legais. Mas eu tô em dúvida sobre se essa skin pega ou não pega. Sabe, tipo assim, se o mercado vai realmente gostar dela, vai aceitar ou vai ficar se doendo aí pela Valve não ter recriado realmente a do Dolore. Eu acho que era o que a maioria do público queria, que mantivesse aquela skin, porém com uma arte que não fosse aí rompada porque a Valve realmente recebeu o aviso de copyright, por isso que eles colocaram a WP Duality tão rápido no lugar da WP do Dolore, pra evitar problemas aí na justiça e ter que pagar parte do lucro da venda da caixa, né, enfim. A WP Duality com o maior float no momento, né, a mais desgastada é essa, e ela também tem um scope aí diferenciado e tal, né? É quase que um black scope como se fosse uma black move É uma tendência agora, né? Nas Alpes. E se liga como que ela fica. Interessante, mas assim, perde bastante a cor. A galera tá falando que essa versão Battle Card é legal e tal. Eu precisava checar, né, mano? Mas tem um povo que acha legal qualquer coisa, mano. Eu não achei muito legal, não. Eu vou ter que ser bem sincero com vocês. Não me agradou, mano. E, pois bem, pra aqueles que compraram a WP do Dolore com medo de talvez ela virar contrabando e a nunca mais redropada. Galera, esquece, né? Realmente já aconteceu. A skin foi banida. Mas foi substituída por outro. Acredito que foi a primeira vez que acontece isso no CSGO. A primeira polêmica envolvendo skins, assim, obviamente, que foi a HAL e ela. E as outras skins do criador que tinha criado a HAL foram todas banidas. Porém, a HAL virando contrabando, né? E a gente teve algumas outras vezes a Valve alterando uma arte ali ou outra de uma skin pra não tomar copyright. Mas dessa vez eles trocaram a skin mesmo, e são dois novos criadores agora por trás da Alp nova, tá? E o que eu acho mais engraçado é que a Valve, numa tentativa aí de passar o pano, né, sem revelar muita coisa, eles só trocaram aqui, ó, Alp Duality, feito por Madara e Blazer, né, eles só trocaram aqui velho, como se não fosse nada demais, mas tá então a AWP Duality a skin covert da nova caixa Revolution que entrou no lugar da do Dolor, vocês acharam? deixa aí a sua opinião nos comentários que eu quero saber, e eu vou abrir em breve sem caixas Revolution, mas vamos chegar numa meta aí de 2 mil likes nesse vídeo, vai, deixa o seu like aí e se vê na próxima, valeu galera, um abraço falou!